Os amigos preocupados com o sumiço dele vão entrar em Jumanji também e tentar resgatar ele. Só que agora com a ajuda de dois tiozinhos ali bem divertidos, né? Acho que poderia trazer tantas saídas diferentes, tantas cenas legais e eu acho que ficou muito no mesmo, muito no previsível, eu acho que sim, essa parte realmente foi bem decepcionante. Agora esse é o roteiro simples aliado ao visual do personagem agora reformulado, que é um personagem extremamente carismático eu acho que faz a gente se prender logo à história. É, galera, então a gente vai comentar aqui a quarta parte do La Casa de Papel e essa quarta parte, ela começa exatamente de onde a terceira parte parou. Ali. Pra quem esperava ali uma pegada de muitos sustos, jumpscares, muito terror, vai acabar se frustrando. E a Gabi já gosta daquele chafé bem marromeno, né? Vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente faz. Ó. Agora é a hora da receita de... Gabi! Prometi uma batata recheada <risos> de calabresa <risos> com cebola e queijo. Galera, chegou o um dia de arrumar casa para o Natal. Eu confesso que Natal é uma das minhas datas favoritas. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui o que, que a gente vai preparar para essa ceia de Natal. A Gabi já tá aqui na cozinha, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Ó, só para membros, só exclusividade para membros. Vou mostrar para vocês agora como é que fazem essa... Aí a gente tá preparando de novo o setup com volante aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês, ó. Esse volante aqui é que a gente usa há muitos anos, a gente não tinha usado em live ainda, a gente tinha esse volante pra jogar Gran Turismo. <risos> Os bons tempos de Play 3. Né? Caraca, olha isso, velho! Né? <risos> olha a diferença! É. Caralho, essa cidade, velho! Né? <risos> piadas talvez. Talvez um pouco. Putz, olha isso. É exatamente o mesmo cinemático, só que a Vai ficar aqui ó, até o horário da cerimônia, às 10 horas, a gente vai comentar todos os indicados, o que, que a gente tá achando de cada fibra, de cada categoria, e a partir das 10 horas a gente vai comentar a cerimônia. É a captação, é a galera dos microfones, é a galera que capta. A gente viu uma vez um documentário lá, uma entrevista, mostrando o cara fazendo sons. Dos monstros no Lugar Silencioso, do filme Lugar Silencioso. Ele pegava, você não era um. Era tipo umas folhas verdes, comida vegetais, e torcia, assim. Era algum com caule um pouco mais duro. Aí eu fazia. Nossa, que maneiro, cara. Vai, vai, vai, vai, pega o escudo! Que maneiro, cara. Cara, ele tudo, tudo. Pode imaginar, olha isso. Não! Ai, chupa, vai! Ah, chupa, Caraca, morre, primeiro chefe! Morre! Olha é a gente controlando, velho! Que maravilha, velho! Ai, que começo, cara! a gente já Ah, tô... não, tô bem, eu não tô bem. Vocês estão ligados, né? Cara. Esse lugar aqui que a gente viu no final do game, cara. Top demais. Ah, cara, eu não, eu não tô preparado Porque essa história vai trazer, velho. Aqui, <risos> cara. A gente tá controlando ela, velho. É, não sei se eu gostei muito dessa dupla, não. Ah, que frio. Valeu aí, galera. Valeu aí, tamo junto. E até a próxima! Tchau,